minha galera do YouTube, vamos aí para mais um videozinho, tô aqui com a Cléia, e a Cléia está aí na garupa, né Cléia? É isso aí, estou aqui, <risos> vamos ali dar uma volta aí Nós vamos aí dar uma voltinha, hoje eu vou até a Lagoa Azul, em Luzimangues Estou saindo do centro de Palmas, pela Avenida JK, eu vou passar pela ponte de Palmas Eu não conheço essa Lagoa Azul, mas ela está muito famosa aqui para nós aqui de Palmas e a Cleia tá ali grudada, igual carrapato. Isso aí. Agora Azul, vamos nós. Oi? A Cleia acha maior diversão essas rotatórias. Mas é muito bom essa adrenalina de moto. Eu também gosto. É emoção, né, Cláudia? Agora logo aqui, é nós estamos chegando na Praça dos Girassóis. sair na frente, foi muito bom passar por aqui e aí vai conhecendo a cidade de Palmas. Olha só, tá tendo uma manifestaçãozinha ali. Como vocês estão vendo aí, o pessoal tá nervoso aqui com esse negócio. Eu só não vou por lá assim, porque tem polícia. Então, pessoal, nós pegamos uma manifestação ali. Vamos que vamos rumo à Lagoa Azul, galera! Vamos em direção à Lagoa Azul! arrastou o estribo no chão, tu ouviu? <risos> Olha a tenda ali Ah, é o local que o ciclista se reúne Olha só, nós já estamos chegando aqui agora na ponte para seguir em destino a Luzimangues Que de Luzimangues nós chamamos, Aí nós chega na Lagoa Azul Que fica lá em Luzimangues E vamos que vamos Só aqui a ponte Fernando Henrique Cardoso Ponte da integração e da amizade é, Vamos aproveitar e vamos contemplando Essa paisagem maravilhosa aqui do lago ó. Lago de Palmas No Tocantins A gente desfrutando a cada Momento Então dá essa paradinha aqui só para mostrar a beleza desse lago aqui, olha só Aproveitar que parou perto da barreira, olha lá, tem um barquinho lá na frente lá, ó E, a, e aquele outro lá é a Draga, ó, coletando areia Aí, olha só, tá a fiscalização aqui para controlar Sim. o trânsito, né Porque é, às vezes é um pouco complicado essa situação então, aqui tins, Porque aqui é uma rodovia estadual Então vamos seguir viagem, né Vamos seguir, tem uma filona de carro aí atrás, esperar eles passar para poder Sim. entrar. Vamos embora. Essa ponte aqui foi feita para passar até grandes embarcações por baixo dela, por isso que ela é ondulada. Ao invés de fazer uma ponte toda autônoma, aqui foi feito sobre aterro, né? e aqui que realmente é a ponte. Aqui que é a, a vazante principal da ponte, olha só. Olha, vai o rapaz ali, ó. Brincando de patinhas. Aqui a ciclovia ainda continua, olha só. Eu já passei aqui outras vezes de carro, mas de moto, que dá de ter essa visão bem melhor, olha só. É uma visão bem, bem mais, assim, é diferente, olha Olha só, o moço de caiaque lá, ó. Ali a igrejinha do irmão natalis, Luz e manguezão. E agora aqui, deixa eu ver o que, é que tá aí. Ah, lá na na próxima lá entra, segura aí. Aí pessoal, aqui é a entrada que o GPS me indicou para entrar na Lagoa Azul. É pelo GPS, vai perfeito. Tem que ter cuidado com esses lugarzinhos aqui. Opa, buraco. É um pouco isolado, um pouco difícil para achar. É aqui entra, ó. Pelo menos é o que o GPS tá indicando, né? Deixa eu ver. Opa, buraco não junto. Então aqui eu estou observando que para encontrar a Lagoa Azul não é tão fácil. Vem se manda virar aqui. Não. Manda. Então estamos chegando aqui na Lago Azul. É bem escondido aqui para encontrar. Quase chegando, ah Pera aí, é, é aqui né Olha só, chegou pessoal na Lagoa Azul Eu acho que chegou Eu vou entrar aqui, eu acho que parece que, Pelo que eu vi pode entrar de moto né Olha a vantagem da moto Tá vendo, olha <risos> Legal pessoal Uau! Olha, não tem ninguém, dá de gravar os vídeos de boa, ó. Ah, sim. Essa lagoa aqui, ela não é sempre. Agora que eu entendi. Por isso que não tem tantas pessoas aqui, ó. Quando eu vim na Lagoa Azul, a Lagoa Azul tá é seca já, ó. Foi um local que foi feito, Cleia, um represamento. E virou essa lagoa aqui. E eu pensando que ia chegar aqui, ia estar tá lotado de gente aqui. Então pessoal, pelo que eu vi aqui Não foi tanta vantagem nós ter vindo aqui hoje Porque olha só Essa lagoa é grande, ela banha isso aqui tudo eu tô vendo a umidade ó, E ela vai por ali ó, Ela contorna por ali ó, A água Tem peixe? Cuidado Cleia, senão eu vou gravar Estou caindo Olha ah, um monte de peixinho Você quer tirar um timbungo aí Cleia? Aí virou interessante, algo que foi feito por alguém. Aproveitou a água que vem, ele fez um represamento. Foi pra virar não, a Lagoa sim. Azul, olha só a vegetação lá, ó, de lagoa mesmo. Ó. É, foi legal. Nós estamos na Lagoa Cessa, não estamos? Estamos, é aqui mesmo. Eu vim pelo GPS e é aqui mesmo, eu já vi as fotos. Só que isso aqui fica cheio, né? De hoje não tá cheio. E é isso aí, pessoal. Depois de muita aventura, vamos finalizar o vídeo.